E aí, meus amigos da G Informática Eletrônica do São Vintage é o notebook. Hoje eu venho apresentar um equipamento profissional. Fabricação 2010. É um Inuk nu 6000. São ele faz aí em 2 ohmos, 3.000 watts por canal, ok? Uh, qual é? Qual? É, são as primeiras impressões desse equipamento, ok? É um equipamento leve, ele tem ele tem mais ou menos 5kg de peso, ok? Preço de mercado hoje custa, torna aí de 4.500 reais, tá? É o equipamento. Esse é a versão sem DSP, então acredito que foi um pouco mais barato, ok? Tá aqui o, o modelo, ok? O, ele faz crossover, full ranger ou você pode mesclar com, com outros canais, né? Estéreo, fono né? mono, os output feito em, em banana, OK? Ele fala que a impedância, duas vezes em 4 ohms, OK? Ele dá duas vezes 3000, então 3000 por canal a 4 ohms, OK? Ou 1500 por canal em 8, OK? não dá para eu testar isso em laboratório claro colocar a potência dele final <risos> até o volume 4 as minhas caixas vão aguentar não pode passar disso é arnaldo fala aí arnaldo, arnaldo explica né mas vamos lá é, é, qual foi o problema ao ao cliente colocar na energia em vez de ligar entre 100 volts a 120 volts colocou a 220 e esse aparelho não faz o automático em 220 tá? podemos observar que já temos um diodo que foi para o espaço virou bombinha de são joão né tem mais diodos lá atrás também estourados então os FETs de potência que está embaixo dessa placa aí já foram para o espaço. Eu já estou com o um esquemário aqui aberto, ok? Está lá, bonitinho. Já estou dando uma olhada. Né? Vou fazer os testes. Testar aqui o primário para ver se esse primário não foi para o espaço. Então eu estou formando ainda o orçamento, ok? Mas está aqui... Né, são as primeiras impressões desse tremendo Berenger NU Inuk, okay, Inuk 6000 okay, Tá aqui e é isso A G-Info eletrônica do som Vintas ao notebook agradece a sua visualização Muito obrigado